Finalmente, um website de apostas confiável. Aposte nos seus jogos favoritos. Acha que sabe tudo sobre esportes? <risos> Prove. rivalrycom patrocínio barra 15. Oh pilunga velha, pera aí quebrou o clima Porque algum, porque algum dia, dia você será como porque eu Porque é assim que as <coughs> coisas são, porque você é da minha espécie, você é, espécie. é meu filho Uau, você disse incrédulo, quer dizer que sou um Deus? Deus? No, não, oh, yet. ainda não. You're a fetus. Você é um feto. Você ainda cresceu. Assim que tiver vindo todas as vidas humanas através do tempo, você born. terá crescido bastante para nascer. So, the whole universe, então, todo o universo é apenas um ovo. I todo o universo é um ovo. Now it's time for you Agora to é hora to de você ir para a sua próxima vida. You e eu coloquei-lhe um caminho o ovo, the egg. Eu acho que esse final da brisada do Degg é meio, é meio trotes. As top já deu aquela miada, hein, velho. sim. Nice. Mano, top já deu aquela miada legal, hein, velho. Não, não, não, não. Não quero fazer esse drag, não, mano. Que porra é essa? Tô quase nível 6, já é o que importa, velho. Nossa, merda. Não podia ter errado isso. Vai, vai, mata ele, amigão. Nice. De ponta a ponta, hein, mano. Tá, o Dudu vai ficar giga, mas não tem problema, não, mano. O meu boneco é bom contra o Riven, hein, tá ligado? E eu acho que o Dudu não vai poder fazer bota de MR, eu acho. Porque ele tá meio que contra Fuadê, né? Tem tipo Jin, Irelia, Jace. Mas com o Jace ficando forte, fraco, ele vai poder fazer a bota de MR. Se o Dudu fizer a bota de MR, me atrapalha um pouco. Mas tá tudo bem, velho. Mas dá um jeito. Agora a decisão. Eu dive o bot ou eu faço o Drake, velho. O Jim quer que eu faça o Drake, então eu vou Drake. O Monohanger do Raelo, ele sempre opta apertar o primeiro R dele, depois que ele pega o Blue e depois que ele pega o item da Jungle. Ah, Marquinhos, por quê? Por quê mano, eu vou estar com 20% de CDR, tá ligado? 20% de CDR pra dar meu R, o meu primeiro R é muito bom, que meu R vai voltar muito rápido. Ah, vamos nessa, família! Ah, vamos nessa. Nossa, o Lessin ainda tem R, vai dar merda isso aqui. Ó a vida dele. Família. Ó, tipo assim, pega a visão, eu dei o meu primeiro R e ele já vai voltar mais rápido, eu tinha 20%. Mesmo, mesmo eu morrido, mesmo eu, eu te, eu te do... mesmo eu ter morrido aqui, eu dei o primeiro R com 20% de daí, então ele vai voltar mais rápido. Mano, esse é um bagulho tão simples que eu nunca tinha parado pra pensar, mano. E repara que eu tô sempre de olho no Arauto, mano. Mesmo eu guardando ali, não é safe, mano. Porque às vezes o Lessin pode puxar ele pra fora do pit Então eu tenho que ficar telando. Olha ah, lá, ó. ó que pode é culpa de acontecer? Conseguiu pegar a visão? Já corre lá, velho. Dei Arauto. Bora. Pegou a visão? Por isso que eu tava só sempre telando, mano. Pode ir, Jeanzinho. Pode ir, velho. Será que tem dano? Ah, ele vai ter o segundo R, a Akali, mano. Tem dano, né, velho? Proteger a torre. Quase, mano. Quase protegemos a torre, velho. Tá bom. Botei pra correr, o Lecinho já tá com bastante tenacidade nas runas, hein, mano. Filha da mãe, já tem muita tenacidade velho. Bandeirantes. Nossa, eu acho que eu vou morrer aqui também, viu? Ai, merda. É. Nossa, se esse Lecinho não tivesse R, eu ia tentar dar um flash mamada nesse ilha. Mas acho que não ia mudar nada não, eu só ia morrer também. Caralho, que difícil, Baze. Não tem um pra ajudar, velho. Ó, duelo de gigantes. Será que o Genzy perdeu o Caralho! Caralho, duelo de gigantes, mano. Que pica, mano. Aí, mano, eu hype. Startar isso aqui, tá? Eu hype, eu hype. Eu gosto dessa cal, viu? Jazim, vi meu ult volta, velho. Só que nós temos que tomar cuidado com o Dudu, mano. Ele pode entrar rasgando isso aqui, velho. Mas eu só vi a cabecinha, velho Calma aí que eu já agradeço o Bom só dia vi, pro rapaz. mais humilde Data 3 Bom dia, meu lindo Calma aí que vai dar merda aqui, rapaz Nossa, vai dar muita merda, né? velho Nós podíamos ter saído, velho Não valeu a pena gastar esse flash nem um pouco, velho Mano, muito obrigado aí, Chá Verde Pelos 4 meses de previsão conosco aí, guerreiro Muito obrigado pelo apoio aí, tamo junto, fi Só agradece aí, mano Dá-lhe Mano, não valeu a pena esse flash não, rapaziada. Tipo assim, matei a Ashe? Matei. Mas eu ter R flash pra matar os 5 é mil vezes melhor. Nós podia ter saído dessa luta, hein, mano. Mas não deu, velho. Mas tá de boa. O Dudu caiu, rapaziada. Eita, porra. Traz pra mim aqui, padrinho. Pra parede, irmão. Não, esse aqui não vai dar bom não, vou só meter o pé. Tá bom, tiramos um do Zirian. Menos mal. E se o Jeanzinho matar este mid. não. Só botou pra correr. Eles tombaram 100% véio. Tem que sair daqui, senão o Dudu vai pular na minha cabeça véio. Peguei a alma, mano Mas não sei se é o suficiente Nossa, cadê meu R, mano? Por que eu tô sem R up? Cadê meu R? Cadê meu R? Mata ele, mata ele, mata ele, mata ele, mata ele, jeansão, boa Ai, meu Deus, tô vivo Bandeira, antes, baronzada <risos> Dá ali Mano, por que, que eu fiquei sem R, mano? Eu não vi onde eu perdi meu R, acho que o Dudu cancelou, né, mano, esse pilantra Dudu, cabeça de biloca do caralho Gostoso Tá bem, vamos, top. Se o Lessin vier, eu vou dar first. Se o Lessin vier, Hum, quem que dá mais dano, hein, Ashzinha? Toma esse facão aí. Chama no Double Zonas, família! Quem confiou do começo ao final aí? Digita 66! Quem confiou do começo até o final aí? Vambora! Olha o tamanho do facão! Eita que pariu, vambora! Jogão, vambora, velho! Vamos ver nossos 10 PDL entrando aqui, vamos ver! 13!